Ai, cara de boa Gente do céu, que calor que é esse. Só um minutinho Ai, meu Deus Meu Deus que você vê o quanto a pessoa é do contra, né? Porque no inverno quer fazer maquiagem azul, maquiagem de verão, maquiagem básica e faz um verão de derreter. A pessoa quer fazer um gótica suave. E aí, na hora que vê, a maquiagem tá derretendo em esteira, tipo assim, ó é que eu estou atendendo um pedido muito grande de vocês, que é fazer um tutorial de maquiagem só com maquiagens caseiras! A maioria eu ensinei nos kits de maquiagem passados, mas algumas que eu tô usando hoje, eu vou ensinar só no próximo kit de maquiagem <risos> Eu espero muito que vocês gostem do tutorial de hoje, é uma maquiagem, por mais que pareça mais ousada, sim, é uma maquiagem bem fácil bem simples, vocês vão ver que sim vocês conseguem fazer uma maquiagem bafo de arrasar que você fez na sua casa e aqui, toda felizinha lá, com cara de super se divertido, passando o maior calor. Se esse vídeo aqui chegar em 100 mil curtidas, olha só hein gente, é um pedido que eu sei que vocês conseguem. O próximo tutorial de maquiagem será do que vocês pedirem aqui embaixo dos comentários. Caprichem sejam criativas com o pedido de vocês, mas também realistas né, porque tem que seu negócio né, levemente possível. Mas se não for possível nós faz do mesmo jeito né, dá errado, mas a gente se diverte. <risos> eu vou olhar aqui embaixo e verei qual foi a maquiagem mais pedida por vocês. Acabou de chegar aqui, por que que eu tô aplaudindo a você? Se inscreve aqui embaixo do canal pra ver as faquinhas. Eu sou meio louca assim, mas eu sou gente boa. Coloca. Ah, e me segue em todas as redes sociais também, porque eu sempre estou postando por lá. Tô sempre conversando com vocês lá no Twitter. Tô sempre conversando com vocês e postando fotinhas novas no Instagram. Então me sigam lá também, beleza? E antes de dar continuidade pro vídeo, eu quero ler pra vocês um poema. Mentira! <risos> Vamos nessa. Bom, gente, o que eu posso dizer? Minha cara tá péssima. Eu não sei o que eu fiz, o que eu comi esse final de ano, porque eu tô cheia de espinha. E o meu cabelo, <risos> nem vou mostrar pra vocês. Tá tudo ruim. Vamos ver se a gente consegue fazer um milagre hoje, né? Bom, primeiro eu vou pegar a minha base, que eu acho que eu mostrei ela pra vocês no primeiro kit de maquiagem. Sério, faz um tempão. E eu vou passar no rosto, mas... Lembrei que faltou um corretivo, ainda mais agora, né, que eu tô cheia de espinha, cheia de oleira, cheia de tudo, né? Então eu vou passar um corretivinho laranja, eu acho que eu mostrei isso daí no último vídeo. Se eu tiver errada, vocês me corrijam, porque a minha memória é, tipo, muito ruim. Também tô passando um corretivinho verde nas partes onde eu tenho espinha, nas partes avermelhadas, e agora sim estou passando a base em todo o rosto. passando com o dedo mesmo, dando aquela leve espalhada pelo rosto, deixando tudo uniforme e agora com meu pincelzinho xodozinho de escovinha que eu mostrei pra vocês como fazer eu vou espalhar toda a minha base homogênea somente em todo o rosto e é isso aí mesmo, você faz movimentos circulares e vai espalhando toda, toda, toda, toda toda a base até ficar tudo bem bonitinho agora o corretivo também, eu não faço ideia em qual vídeo eu ensinei esse corretivo mas ele é muito, muito, muito, muito, muito, muito bom fazendo aquele contorno Kim Kardashian que você já conhece, já sabe Sabem que eu amo e não vivo sem, então eu tô passando um triângulozinho ali embaixo do olho. Também um triângulozinho ali na parte da testa, o risco do osso do nariz, embaixo da boca e em cima da boca. E agora com um pincel, não é bem um pincel, né? Uma esponjinha, que eu ia falar pincel esponjinha, mas não é não. Com uma esponjinha, velha, eu estou macetando tudo ali, deixando tudo bem bonitinho, bem uniforme, bem lindo. Oh, meu Deus, já tá começando a melhorar a vida, né? escuro que eu ensinei no último vídeo eu tô fazendo o contorno na parte lateral então eu já vou encostando ele na pele e já esfumando com o pincel porque fica muito mais fácil, porque eu prefiro desse jeito, ir encostando e já ir esfumando do que passar em todo o rosto e depois ir esfumando, porque eu acho que aí a chance de ter marcas, de ter qualquer coisa é muito pior porque aí o corretivo seca, enfim assim eu acho que fica muito perfeito mas você vai fazer da forma que você preferir depois que eu fiz a lateral, que meu rosto já está fino, lindo, desivo, Gisele em só que não, né bem? Aí eu vou começar Fazer toda a parte de escurecimento do resto do rosto Que é a parte da testa na lateral E também a parte do queixo pra dar aquela diminuída Na papada, né? Pra ficar aquela coisa linda Maravilhosa. Eu gosto de passar também Embaixo da boca, porque como eu já disse Dá a impressão que a boca é maior, entendeu? Sabe como é? A parte que eu mais gosto, que eu acho que realmente Transforma a vida da gente, que é o contorno Do nariz, que você já vai fazendo Já vê, meu Deus do céu, outro nariz Uma plástica aqui, querido Então eu cuido muito bem com essa parte pra não deixar o nariz torto, né? Porque também, né? Tem que ficar retinho Esse daí é um dos itens que eu vou ensinar no próximo vídeo. Então... Fica aí a surpresinha pra vocês, né? Essa sombrinha marrom também que eu vou ensinar como eu fiz no próximo vídeo. Então vocês já estão vendo aqui no próximo kit de maquiagem. No próximo vídeo, no caso não, né? Porque o próximo vídeo não será um kit de maquiagem será uma outra coisa. Mas no próximo kit de maquiagem vocês já sabem o que que vai ser. Tô pegando esse pincelzinho meu aqui que eu fiz um kit de pincel uma vez então vocês procurem no canal. Ensinando vários tipos, formatos e tamanhos diferentes de pincel caseiro. A maioria eu doei então só sobrou esse daí, aqueles de escovinhas por isso que eu não tô usando os outros, beleza? E aí eu eu pego a sombra marrom e venho esfumando em todo o olho, toda essa parte de baixo dando só aquele espacinho embaixo da sobrancelha porque ele vai servir de base pro meu olho preto, esfumado gente, sonhei com esse olho, faz muito tempo que eu não faço nada assim, então eu estava muito com vontade. <risos> essa sombra preta que eu fiz também, vocês não vão encontrar em nenhum outro tutorial, porque a surpresinha é surpresinha pra próxima vocês estão vendo como é que vai estar tá arrasando o próximo kit de maquiagem, é uma sombra preta cremosa, que é o ideal pra mim, na minha vida, pra fazer smoking eyes preto. Então primeiro eu faço a marcação toda e aí antes de pular para outro olho enquanto a sombra ainda tá molhada, eu venho esfumando tudinho. Essa parte eu não vou mentir para vocês, não é moleza. in eyes é sempre uma dor de cabeça porque você tem que ter muita paciência para esfumar, esfumar, esfumar, esfumar, esfumar, esfumar, esfumar. Isso, esfumar, esfumar, esfumar, e quando você acha que tá meio esfumado, você volta e esfuma mais um pouquinho, né? Depois que você tirou a marcação, aí você pode pegar um pouquinho do preto de novo no seu pincel e vir esfumando, e depois disso você pode também pegar o marrom que serviu de base lá no comecinho e também esfumar para unir uma cor a outra você une o marrom ao preto e ficou um o degradê bem perfeito e bem legal. Lembrando que, ó, veja como eu tô esfumando. Eu tô fazendo tudo com muito cuidado, então eu não mexo o pincel com movimentos grandes. É tudo ali, ó, tic, tic, tic, tic, tic, bem pequenininho porque é muito delicado mexer com preto. Ele borra muito fácil, ele estraga muito rápido, ele suja toda a pele se você deixar. Então você tem que fazer bem devagarinho, subindo aos pouquinhos, beleza? Depois disso eu faço também a parte de baixo, a mesma coisa. Passei um pouquinho do marrom e depois passei o preto e esfumei bem pra ele ficar desse jeito aí. Sobrancelha, estou enchendo com o um item que eu vou mostrar no próximo vídeo também <risos> ai ai, estou muito ansiosa meu kit de sobrancelhas maravilhoso super versátil Passou um delineadorzinho, que eu também já mostrei no vídeo, esse não é novidade, vocês já sabem como fazer. E agora, um iluminadorzinho ali na parte de dentro dos olhos. Olha, ficou mar, hein? Dando uma iluminada embaixo da sobrancelha, porque está marqueada no olhar, deixa você com cara de poderosa. Aquela limpezinha básica de todos os sujeirinhos que caíram lá embaixo, de sombra preta, marrom e etc. O blush, que é o blush em pérolas, que vocês já conhecem Que é o meu preferido, e eu gosto muito Eu acho muito fofo, muito lindo e muito pigmentado Agora o meu iluminadorzinho Preferido <risos> Ai, um minuto de silêncio pelo iluminador Ok, vamos lá, passando o iluminador, todas as partes precisam ser iluminadas Vocês sabem que é a parte de cima, as partes que você quer iluminar E aí o batonzinho, você já sabe, né? Eu já ensinei várias vezes Que é base com sombra e você mistura até chegar na cor que você quer E a cor que eu misturei foi essa daí Se vocês pedirem bastante aqui embaixo, quem sabe num próximo vídeo de kit de maquiagem eu conto pra vocês Um beijo, vamos lá, tchau!